Olá, eu sou a Sónia Comes do Espaço Zen e venho aqui deixar-vos uma mensagem uh, em particular, uh, porque estamos a viver tempos um pouco conturbados uh, e apenas gostava de dizer a todos os nossos clientes, seguidores, amigos e aqueles que nos acompanham que de facto neste momento é necessário uh, muita calma, é necessário uh, não termos muito medo, é necessário, às vezes, evitar estar constantemente a ouvir notícias, fazer um filtro daquilo que realmente é informação válida e que nos pode ser útil e aquilo que realmente pode ser um exagero e que pode trazer alguma perturbação ao nosso estado emocional. Apenas queria transmitir esta mensagem porque tudo passa, tudo é impermanente. Não vale a pena estarmos a fazer disto uh, um drama. A situação não é melhor, mas já houve bem pior. Uh, hoje temos condições que nunca existiram uh, para combater este tipo de vírus e este tipo de doenças. Temos sistemas implementados uh, que antigamente, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, não existiam. Não vamos fazer disto um drama uh, e vamos perceber que isto uh, pode até trazer muitos benefícios, vai trazer uma crise uh, económica muito grande. Teremos que estar preparados para sacrifícios e coisas muito difíceis, que por aí vem. Talvez seja muito bom que possamos começar a tomar decisões muito importantes na nossa vida, fazer escolhas, mudar de vida, mudar de rumo. Uh, faz... Tivemos que nos adaptar a tudo tão rápido, uh, tivemos que nos adaptar a trabalhar em casa uh, em três, quatro, cinco dias. Uh, de repente mandaram-nos para casa e todos tínhamos que ter teletrabalho, todos tínhamos que fazer isto, todos tínhamos que saber lidar com uma situação destas. Portanto, uh, é caso para refletirmos uh, se estamos bem onde estamos, se estamos a fazer o que devemos fazer, se estamos felizes com o que estamos a fazer, se estamos felizes com quem estamos, uh, o que pretendemos da nossa vida, podemos aproveitar este tempo que estamos em casa para alguma introspeção, para alguma reflexão, uh, mas também para poder começar a fazer um filtro e uma seleção não só das notícias, como de coisas para a nossa vida. Esta era a mensagem que eu gostava de vos deixar, uh, incentivando sempre a... Uh, que tenham muita força e que não se deixem sugestionar uh, por muita coisa que se ouve uh, e, e, e sobretudo aos empresários eu gostava de, de dar uma palavra a meu, aos meus colegas porque este momento para empresas como a minha que é a micro é um momento muito difícil uh, mas não cruzem os braços e acho que juntos conseguimos fazer a diferença e temos que ser talvez mais empreendedores e talvez mais ativos, mais reivindicativos de certos uh, direitos que podemos ter, porque afinal aquilo que sustenta o país são as pequenas e médias empresas, portanto era importante que tivéssemos todos consciência disto, uh, que estivéssemos mais uh, centrados naquilo que realmente podemos fazer por nós e pelos outros porque quando pudermos sair e estar juntos outra vez, era importante que de nós também saísse uma nova forma de estar e uma nova mentalidade. Eu agradeço o vosso tempo, espero que tenha sido útil aquilo que apenas quis transmitir e que estejam bem, que estejam em paz e sobretudo tenham calma. Obrigada, até breve.